I don't want to sing a song to right. you, baby. you, know you. The place is burning down E aí seus esposo aqui na área para desta vez para estar para vocês como anda a sorte na galeria de, de platina é meu amigo você que viu que o pd entrou que as novidades chegaram e tá querendo saber como funciona como está essa galeria de platina então vamos lá vamos mostrar agora as revelações da bala de platina decaíram um pouco o preço estão custando agora mil pontos de crédito, no caso mil créditos que é o nosso cashzinho daqui e eu tenho 10k 10k dá para fazer 10 revelações juntei 4 balinhas na modéstia e simplesmente vamos revelar né? tá vendo aqui ó, mil? vamos revelar e vamos ver se conseguimos coisas decentes Pois galera, existe coisa pra caramba agora na bala platina e eu tô vendo o pessoal ganhando E eu estou animado em, em talvez eu ganhar alguma coisa Então, vamos lá? Mirar todos para habilitar e... Ih, cara, travou demais O que foi isso? Ué? Ué? O que foi que houve? Ué? Ué, obedecer que é isso? Ué, se tiver gastado, se eu tiver gastado o cash, eu vou ficar muito puto, viu? Eu só quero que eu tenha gastado o cash. Tinha 10 mil, se tiver gastado o cash, não gastou, não, tá bem, menos mal. Eu ia ficar muito puto. Vamos de novo, galera. Parece que o negócio bugou. Vamos lá, começar. Vamos lá, mira todos e... Opa! Olha! Tem um sabre aqui Platinho Seibo e o a, nobre Platinho M90 30 dias, o que que eu pego galera? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aqui... Ah, eu vou pegar o sabre para fazer vídeo, né caralho? Vamos de novo? Olha! tem uma tarjeta 30 dias e uma nobre mm um MK14 ó tá legal aqui tá legal isso aqui e mais uma, aí na movimento 30 dias ó depois do movimento dá para pegar isso aqui também né que que você acha o que você acha o que você acha? acha vou pegar né porque é, né tem que pegar né o que que você acha tem também aquela negócio de energia, mas é para dragão, então vou pegar assim aqui. E a última, eu tenho uma um, última bala galera. Então eu vou simplesmente aí, revelar, tá ligado? E vou tentar pegar alguma coisa permanente. Ó, aqui ó, p93 dias para trocar a imagem, tá ligado? Aqui ó tá ligado? Eu não vou pegar não, porque eu não quero, aí eu não quero gastar, eu vou atualizar. Aí ó, mirar novamente ó Oh, nada descendo tá vendo? só besteira aí eu vou atualizar e revelar novamente ué isso aqui o que é que é isso aqui? tem uma coisa bugada aqui galera o que que é isso aqui esse bugado? será que eu pego? pode achar? Eu vou achar, vou pegar <tos> eu peguei um item bugado galera, não sei que item é isso não faço a menor ideia que item é esse eu <risos> ó eu não sei que item é aquele galera, vamos ver, vamos procurar aqui vamos tentar achar que item é aquele lá, vamos botar em tudo né eu não sei que item é aquele, vamos procurar um nome que tenha tipo... caracteres né, muito louco Vamos ver. Alguma coisa que esteja em caracteres muito louco. Ué? Ué. o hum, negócio tá complicado, cadê? Hum. Eu vou ficar muito puto se eu tiver dado... Misericórdia, eu não acredito não velho Eu dei mil de cash E gastei uma bala de platina para pegar o item bugado que não existe é sério isso produção Diego Wilber, isso não tá certo não Diego não, isso não tá certo não velho meu Deus do céu, eu não acredito nisso não Diego Wilber não acredito nisso não meu velho que eu peguei um item Pensando que poderia ser um item decente que estaria um daqueles bugados, ó, ó, Tem um desses aqui, galera, bugado, ó. é tá não Ó. Tem um aqui. Não sei se é esse. Tem um aqui. Tá bugado o nome. Tudo errado. Eu não acredito não, galera. Eu tô muito puto agora. Eu não tô aparentando, mas.. Aqui, é isso aqui, ó. é tá Fica com a descrição bugada. Meu Deus do céu, galera eu não acredito que eu gastei mil de cash revelou um item que tá bugado que não existe eu não acredito não velho mas rapaz